Chegou, chegou aqui a ligação da destruição do Bolsonaro Acabei de falar com o técnico do Tribunal Superior Eleitoral Até o final do primeiro semestre Quem já deve estar tá com informações de Brasília Gente, notícia urgente Acabo de saber que o motoboy do meu iFood tá na porta aqui na recepção oh, Pro... okay. <risos> O meu baião de dois tá prontinho com a minha H2O aqui Urgente pra alguém Tudo pegar bem. pra gente papar bem gostoso Quem come vira bonito Tá falando da rachadinha do Bolsonaro a na racha... presidência? O rachadão do rachadão ra na presença. É. A os, chamar de rachadão. A gente tem que cravar que vai chamar de rachadão esse escândalo. Não, porque assim... é ele, rachadão. Ele, ele, ele, ele, além de ser corrupto, ele é burro e amador, né? Porque não é como se ele tivesse um truste ali na Suíça, que ele é o beneficiário do filtrar <risos> <cultu> <os risos> <os> <risos> em é, vida, é. né? Que ele tinha um passaporte carimbado pra vender carne no Catar. Não, ele simplesmente fazia a mesma rachadinha que ele fazia no gabinete dele próprio e dos filhos, com o cartão corporativo que o cara sacava em dinheiro e depois pagava as contas pessoais dele, cara. É impressionante isso. Então, é um troço. É, é, é, é, é, é, é assustador. Como é que como é que o sujeito tem um esquema desse? Tem mais detalhes, né? Agência do Banco do Brasil dentro do Palácio é a mesma coisa que o Flávio Bolsonaro fazia na leje. Era o, nem o caixa, ele disfarçava. Ele pegava o caixa eletrônico do Palácio do Planalto pra fazer a rachadinha dele. Pelo amor de Deus, gente. Assim, é, é, é um cara que perdeu completamente a, a noção porque sabia que não ia ter denúncia, não ia ter investigação, não ia ter nada com Aras. E aí falou, mano, faz a rachadinha aí logo aí. Faz aqui no caixa aqui do lado logo mesmo, porra. Eu não tenho, eu não tenho palavras pra descrever. Eu tô aguardando pra ver a turma da passação de pano ou mesmo os militantes do Bolsonaro, se eles vão aceitar isso. Certamente que sim. Ah, é, mas... Aí, mas o Lula... O, o que vocês vão falar? E re... o PT, hein? e o Lula? Não e mais. Imagina quando sair, quando for publicado o áudio. Tem áudio do Bolsonaro provando que ele sabia de tudo. Tem áudio do Bolsonaro. Agora vai passar pano porque esse corrupto que pegou o poder para roubar dinheiro e para ter um projeto hegemônico de poder é o responsável pelo PT voltar. Você né? pode ficar aí jogando. Ah, é, agora que você que votou nulo, não sei o que, não sei o que lá. Eduardo Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, cheio lá de funcionário fantasma de rachadinha, vai para na cadeia, que não tem foro privilegiado, que é vereador, e nem podia disputar outra eleição porque o pai era presidente, ou seja, tá completamente fudido. Carlos Bolsonaro tá completamente lascado, está completamente... Lenhado. lenhado ele está Macetado. completamente... É, macetado, obliterado. ele está completamente obliterado moído. ele está completamente moído ele zoado. está completamente zoado ele está igual o, o Luffy depois de perder a luta pro Rob Luth completamente destruído deu o Luffy depois de tomar um pau do Kaido essa é a situação de Carlos Bolsonaro que vai preso e Jair Bolsonaro vai preso e digo mais, saiu notícia agora mostrando que os procuradores da República já tem denúncia pronta contra Jair Bolsonaro Bolsonaro pelos atos antidemocráticos. Então agora a gente já tem o um rachadão e já vai ser denunciado a investigação. Veja só como o Aras, quando interessa pra ele, trabalha rapidinho. Começou a investigação semana passada. Agora o Bolsonaro já vai ser denunciado. Toma! Toma esse delivery de denúncia aí que você contratou, chamado Augusto Aras. Toma assim, ah, me fez dois Big Mac, uma batata, uma investigação em uma semana e uma denúncia. Toma na sua cara. Você merece Jair Bolsonaro, porque você é um traidor graças a Aras e as suas indicações ao Supremo que o Lula voltou. E agora você vai ser Preso pelo aras que você nomeou. Tome-lhe. Só digo isso. tome ele Vapo. Olha, tem um cara aqui no nosso chat chamado Mamãe Falei. Ele falou, complicado quando faz áudio. <risos> pois é. é né? Pois Aí, é. Mas vocês vão passar pano pra esse áudio, né, Bolsonaro? Sabe o que, que eu fico maluco? A gente lança o um nosso congressinho na miúda. Lá, querendo reerguer a direita. É. Aí, os caras tentam fazer o cancelamento, organizam ataque em massa. Vocês não estão preocupados em ser preso? Os caras não têm mais é, o que fazer. É, é, exatamente. E só pra vocês verem, a preocupação de Jair Bolsonaro e dos seus filhos, sempre foi ter hegemonia na direita. Por que? Por que atacar um congresso de direita só porque esse congresso não inclui os bolsonaristas? Por que atacar um congresso que vai fazer oposição sistemática ao PT, que nem vai falar de Bolsonaro, que nem vai mais... Ah, Kim, por que do nada separou, tá falando menos do Bolsonaro, tá falando do Lula? Por uma razão muito simples, antes o, o Bolsonaro era presidente, agora é o Lula. E eu sou um deputado. A minha função é fiscalizar quem tá no poder, né? Se tiver qualquer pessoa no poder, vai... eu vou falar muito mais daquela pessoa que está no poder. Agora, Bolsonaro, meu amigo, é cachorro morto. Vai ser preso. E merece ser preso sim. Pelo roubo do rachadão, pelos escândalos de corrupção que eu vi. Codevasf, a Codevasf, é, Renan, ela distribuiu pros seus servidores manual de como agir em busca e apreensão. <risos> Sabia não É a, a política da pilantragem Era institucionalizada No governo Bolsonaro FNDE, gente O órgão mais importante tá, Pra educação brasileira para repasse de educação 98% era orçamento secreto Mandava kit de robótica De 16 pau Um kit de robótica De nível superior né, 700 reais Um Arduino Pô, eu usei o Arduino Pra programar Fazia lá Eu era um programador genial Eu fazia sem parar O né? é... que, que é um sem parar? Não um sem parar de... Ah, sem parar de... É, é eu faz... eu... Não, mas eu fazia tipo assim Assim, a simulação Sim, na lógico, escola, lógico, né? Lógico. Não eu que inventei é. o sem parar. É. Pô, fazia faziam sem parar, fazia semáforo. Pô, eu era. Não. E aí, era, e era, o que eu usava era 300 conto, o Arduino que eu usava. E aí, o, o cara vai lá e pega 26 pau pra uma pra uma, pra uma escola que não tinha é, chão ali. E aí, tá tudo bem. Nem na época do PT a gente teve ministro da Educação preso. Já parou pra pensar nisso? Nem na época do PT teve ministro da Educação preso. É, então, é, uma, é uma situação, galera, que... Vai comentando aí que eu vou comer no meu bairro é, de dois. A gente tá com informações bem quentes ali das reações dos aliados da família Bolsonaro a essa quebra de sigilo. Música <risos> Sabe por quê? Tinha uma galera, deixa eu comentar Tinha saído uma matéria do Metrópolis E a matéria da Metrópolis era lá de dezembro Dando conta de que haveria uma quebra de sigilo em cadeia E eu gravei vídeos à época pro canal do MBL Explicando, olha, o Alexandre de Moraes tá usando o método da Lava Jato da... Ó, ouvi a conversa de um na quebra do outro Quebra a cadeia ali e vai E os bolsonaristas entraram em Pânico. O que que tá rolando? A gente tá chegando, a gente tem contato com algumas figuras ali deles. E, inclusive, gente assim, primeiro escalão ali. E os caras estão assim, ah, com certeza quebraram meu sigilo. Porque eu falei com ele em tal data e ele havia falado com outro em tal data. E eles narrando, o Bolsonaro está em pânico. Eles acham que o dia 8, ele é, assim, eles acham que vai dar porcaria, vai dar caca. Agora assim, o patrimônio, é muito boa pra gente. Mas continua comentando, mas agora é uma ligação séria. Então, o que que acontece aqui, tá? É, é, eles estão com medo do dia 8, porque o dia 8 fundamenta a prisão de muita gente dessa galera. Mas, da roubalheira, eles não têm ideia por onde vai vir. Alguns sabem que vão ser pegos por conta da roubalheira, outros não. Alguns acham que, vão, que são inocentes no que acontecia dentro do Palácio do Planalto, mas que pode respingar neles porque eles participaram de determinadas reuniões e outros não. E tá um clima, de como todos foram abandonados pelo Bolsonaro, um clima de, ah, meu, se me pegar também, eu vou, aí eu tenho que me cuidar, porque o Bolsonaro não olhou por mim. E o Bolsonaro não olhou por ninguém. Então, esse clima que eles estão em rede social... De fingir que estão agressivos... Atacando o MBL... Atacando o Danilo, como disseram ontem... É um clima só de uma elite do bolsonarismo... Que estão meio assim... Ah, vamos fingir que as coisas estão normais... Tentando simular essa, essa normalidade... Não há normalidade alguma, entendeu? O que há é um, é um pânico... Sendo maquiado por uma operação abafa... Tratando de outros, de outros escândalos, né? O um escândalo pra ele é o MBL fazer um congresso online... A notícia ontem do Danilo Gentili... Ser eventualmente candidato à presidência em 2026... É uma notícia que alegrou muita gente... Muita gente entrou em contato conosco Porque ela significa um processo de crescimento dentro da direita Feito por gente que não é pilantra E que é emocionalmente estável Que é fácil de lidar, que é o nosso caso Ter o MBL como aliado é muito bacana sabe Muitas das pessoas já trabalharam conosco em alguma medida E trabalhar com o Bolsonaro a gente sabe muito bem que é infelizmente Infernal, é imprevisível. Não, vamos falar. Chegou, chegou aqui a ligação da destruição do Bolsonaro. Acabei de falar com o um técnico do Tribunal Superior Eleitoral até o final do primeiro semestre, coleta de assinatura pra fazer partido via e-título. Não, você tá me zoando. É, é muito simples. O cara abre o e-título, QR Code, acabou. Você não, você tá. Acabou. Acabou. Acabou! Vamos ter partido, meu irmão! Segura! Agora é governador, agora é prefeito, agora é presidente da república, agora é bancada federal de deputado, agora é bancada estadual.